Olá! Já estou aqui nos preparativos para mais um Casa de Teatro. É, dessa vez vai ser o Sarau de Quinta, no dia 29 de abril, quinta-feira, às 20 horas. E todos vocês estão convidados, não alunos, não. Vamos botar todo mundo na cama, criançada na cama. Esse é um evento para vocês, adultos, famílias, colaboradores, professores da escola. Vai ser é um momento para a gente é, se divertir um pouco com cultura, com poesia, teatro, música. Participação especial da atriz Marisa Junqueira e da musicista Graziela Zorzenon. Vai ser um dia muito gostoso. Então... A gente se encontra lá, é só entrar no web canal da escola, no site da sua escola, e preparar os quitutes para esse encontro cultural que a gente vai ter. Até mais!